Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Jesus Cristo Eu te amo, música muito antiga, tá? Então eu vou passar aqui os acordes E vou passar também essa ideia da melodia pra você aí Porque é legal às vezes tocar uma música, fazer a melodia o pessoal curtir, né? Beleza? Bom, antes da gente ir pro tutorial, tá? Está na descrição do vídeo o link para o grupo Que eu vou dar o desconto da Black Friday amanhã, sexta-feira, tá bom? Só vou dar o desconto nesse grupo, tá? Então se você quer comprar o curso de teclado online com desconto Entra no grupo que está aí na descrição Beleza? Vamos lá então Música em sol maior tá? é, Eu vou passar aqui os acordes cantar em cima depois a gente pega a melodia ó. Sol maior Jesus Cristo Dó Eu te amo Ré Jesus Cristo Dó com Mi eu te amo Dó com mi não, né? Dó com sol, né? Dó com sol e sol De novo, Jesus Cristo Eu te amo Dó maior, tá vendo? Ré, Jesus Cristo Dó com sol Eu te amo E sol Tem a segunda parte que vai ser sol Aleluia ah, Dó, né? Ré. Aleluia. Ah, sol. Agora Mi menor. Aleluia. Ah, Lá menor. Ré. Ah. Aí vai ser aqui, ó. Dó com Sol. Lula. Beleza? Bem tranquilinha a música, tá? É... Eu vou tocar aqui uma vez aqui, só segurando. Vocês vão vendo, ó. Jesus Cristo, eu te amo. Tá vendo? Dá pra pegar tranquilo. Ó. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus. 10 de dedilhado, você pode vir só na pulsação, né? Tá vendo? Só isso aqui já vai resolver, tá? A ideia da melodia se chama chord melody ou chord melody, depende aí o seu inglês, né? Eu sou péssimo. E, e o que acontece? É uma matéria que eu trato dentro do curso, que é isso aí que eu falei para você que tá na Black Friday a partir de amanhã, né? A partir não, só amanhã, né? E o que que acontece? É, ele consiste em colocar a melodia dentro do acorde. Então, ao invés de passar para vocês aquele esquema só segurando o acorde com a mão esquerda, né? E tocando, né? Deixa eu achar aqui, né? Ao invés de tocar assim, eu vou passar para vocês um arranjo mais trabalhado para você estudar, tá? Se você gostar, depois você entra lá no curso, você vai aprender a criar o seu de melody. Vamos lá? Então, ó. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Beleza? Então o que, que você vai fazer? É bastante coisa, você vai fazer suas anotações, tá? Vai pausar o vídeo, eu vou segurando aqui, vou tocando devagar para você poder pegar esse arranjo. Vamos lá? Beleza? Ok. Aqui eu fiz o baixo em Ré, mas você pode fazer o baixo oitavado. Fazer assim, ó. sou uma parada um pouco mais parecido com os americanos, tá? Vamos de novo, então, ó. Tocando devagar, ó. Repete. Ah, eu vou fazendo bem devagar para você pegar, ó. Era sol Ah, eu tenho que lembrar. De vez em quando dá uns brancos, começa a tocar devagar, começa a travar tudo. <risos> que é diferente do final. Então, a segunda parte vai ficar, lá. Okay. Então vamos tocar as duas partes. Tocando devagar, hein? Ok, então vamos para a segunda parte, ó. O sol, né, ó. Tá vendo aqui a posição da mão direita, ó. A, Lê, -lê, -lê. Tá? Aí vai fazer. Vamos de novo, ó. Pra você pegar, ó. Bem devagar, ó. Cai no Ré. Cai no Sol de novo. Vai fazer. Vai pro Mi menor agora, tá? Pode ser aqui ou pode ser ah, Aqui ou aqui, né? Oitavado vou fechar. Não. Lá menor. Aí faz. Cai no Ré aqui, ó. Aí o Sol aqui, ó. Ok. Vamos fazer bem devagarzinho, tá? Essa parte aqui, vamos lá. Vai escrevendo, pausando o vídeo, anotando. Tem o um controle de velocidade no vídeo aí, tá? Você vai mexendo nele aí. Eu não posso explicar aqui no YouTube como é que funciona a técnica. Mas eu posso passar uma música para vocês, tá? Lá no curso que eu vou trabalhar a lógica da técnica. Vamos lá, ó. Beleza. Aí, A menor Cai no Ré Ó Tá vendo? Pode ser aqui, né? Aqui é melhor, né? Tá Aí daqui você pode voltar ou pro começo, né? Ou repetir o Aleluia de novo, né? moto um barulhenta passando aqui, né? Você pode voltar pro começo ou repetir o aleluia novamente tá bom? treina com calma faça anotações, entendeu? e você vai conseguir dominar esse, esse, essa música aqui, tá? essa técnica tá bom? e depois se você quiser se aprofundar aproveita que amanhã é Black Friday tá? aproveita que eu vou dar desconto entra aí no grupo, se torne aluno do curso e avance e destrave aí seus dedos aí destrave a sua técnica, tá bom? um abraço para vocês e até o nosso próximo tutorial. Tchau!